Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jonaílson Xisto, ministro aula de biologia nas séries de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Eu trabalho em duas escolas. Uma é a Escola Estadual Professora Maria Belém, que se localiza na cidade de Barreirinha, Amazonas, Brasil. E outra é a Escola Antônio Belchior Cabral, que se localiza numa comunidade ribeirinha, no interior de Barreirinha. O período de pandemia foi um período de desafio que todos os professores é, enfrentaram. E ao trabalhar com nossos alunos, uma das formas que foi de poder auxiliá-los e continuar ministrando as aulas foi por meio do WhatsApp, para aqueles que têm acesso à internet. né? Só que tem muitos alunos que não têm acesso à internet ou não têm nenhum tipo de, de celular ou, ou algo assim, que pega a internet. Então partimos então por uma outra meta que foi ministrar aulas é, por meio das rádios e além das rádios também nós confeccionamos apostilas e imprimimos e entregamos na casa dos alunos ou em, deixávamos na secretaria da escola e os alunos iam pegar, né? E dessa forma a gente ia tentando auxiliar esses alunos da maior forma que a gente, que a gente pude e foi muitos desafios. É, logo no começo da pandemia do lockdown, né? A gente consegui atender no máximo 10% é, de todos os alunos. Só que a gente começou a trabalhar dentro da família, de, da família do aluno, se reuniões com os professores é, lançando estratégias e hoje a gente conseguiu alcançar 80%, na verdade, dos alunos. E uma das lições que eu aprendi como professor é nunca deixar de mão os alunos, é sempre investir neles, investir também na família como apoio. É Mesmo que tu atenda de, um, de 30 alunos um aluno você já está fazendo sua parte como um educador e é isso que nos mantém é sempre firmado na educação